Oiê, sabe quando tu esquece de pagar um boleto e aí tem aquela surpresa do juros por atraso? Então hoje a gente vai conversar sobre como os juros podem ferrar muito a nossa vida ou nos ajudar também. Quando a gente aprende na escola juros, os professores nos ensinam dois tipos de juros, que são os juros simples e os juros compostos. A maioria dos casos que o juros afeta a nossa vida, ele é juros compostos. Ou seja, cada dia de atraso, tu paga juros sobre os juros que já foi cobrado no dia anterior. E isso pode fazer uma pequena dívida virar uma bola de neve. Então vamos pros cálculos. Vamos supor que tu fez uma compra de 100 reais no cartão e tu, por algum motivo, não conseguiu pagar ela. Hoje os juros do cartão de crédito é mais ou menos 298% ao ano. Ou seja, em seis meses a tua dívida de 100 reais se tornaria uma Dívida de mais de 199 reais. E em um ano, essa dívida chegaria no valor de 398 reais. Isso é literalmente jogar dinheiro fora para enriquecer banco. Por isso a gente precisa se organizar para gastar sempre o que a gente consegue pagar e cuidar para não atrasar as contas. O terceiro vídeo que eu postei aqui pode te ajudar um pouco a como organizar as suas finanças. Mas agora se a gente usar os juros compostos ao nosso favor, a gente pode ter algumas vantagens também. Então a gente pode considerar o um investimento de mil reais em título público com rendimento de 8,5% ao ano. Em um ano, esses mil reais se tornam R$1.085. Em quatro anos, eles se tornam R$1.385. E em 10 anos, são 2.260. Ou seja, esse rendimento de 8,5 ao ano passou para um rendimento de 120% nesses 10 anos. E é legal saber que esses investimentos são calculados o rendimento dia a dia. Ou seja, tu começa a ganhar juros sobre os juros que tu já ganhou no dia anterior. Então esse foi o vídeo de hoje para mostrar como os juros podem nos ajudar ou nos ferrar bastante. Então quero pedir para tu compartilhar esse vídeo no teu story, porque eu tenho certeza que algum amigo teu está sofrendo por causa de juros. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!